of line. está, na Twitch está, no YouTube não está. Agora, vais lá perceber. Que chatice, meu. Qual é o filme disto, meu? Se quiseres que eu ajude, eu estou para aqui só... Não, não, está Sending Data, meu. Sending Data. O Twitch já está online, está... Agora no YouTube está a tentar entrar... Pá, desculpa lá, meu. No tá dia foi mais fácil. Quem problema, velho. Não, é que depois é que o YouTube é... Pá, é esquisito. Por isso é que a malta prefere o Twitch, mano. Mesmo assim tenho o beat vermelho, meu. Beat vermelho, meu. E no YouTube, niente é de stream. Então tens o beat vermelho no... No Twitch. No Twitch. Eu estou a mandar 16 bits PCM. É? Hum. Mas não tem a ver com isso. Pode ter a okay. ver... Tu no outro dia estávamos como? Estávamos a AC? Estávamos à AC. Então, 300, lá. Só para, 220, então 220 para lá. 320 capas. Ya, yeah, põe lá só para descartar... Já está. Já? Pá, no YouTube diz SENDING DATA, SENDING DATA, SENDING DATA. É estranho. Ya. Yeah. Problems! Problems! Solving Problems my friends! Solving Problems! É. Tu mandaste-me 320, não é? Ya, yeah, aqui já está. Aqui está-se bem. Agora YouTube, esquece. Ah, também posso cancelar a cena do Twitch e fazer isto no YouTube só, pronto. Mas não faz só no Twitch? É pá, já, sim. E faço upload depois para o, para, o para o YouTube. Acho que vai ter que ser isso, man. Porque isto no YouTube não está mesmo a querer entrar, não? Então... Pá, olha, vejo. <risos> é o que é? o que é, vai ter que ser. na hipótese. Senão vou ter que estar aqui por debaixo de tempo. Deixa-me só partilhar o... O link. O link. Yeah. Que é este de Twitch TV, não é? É. Okay. E entretanto, estamos live. É, pessoal. Vai ter que ser, não há outra hipótese. Pá, isto é bada chata, assim. É mesmo bada chata. Ah, se quiseres, podemos reiniciar. Não, tem quatro, tá, tem, temos quatro pessoas aqui no, no Twitch. A malta vai entrando, mano. A malta vai entrando, pá, peço desculpa. Se já estiverem aí podem falar no chat Sendo que para falar no chat tem que dar, tem que follow. Ter... <risos> tem que dar follow tem que dar follow <risos> E para dar follow tem que fazer uma continha opa oh, Isso é muito assim Porque assim não está a malta do Youtube Enfim Eu posso Bem A gente pode avançar não é? Pessoal, digam qualquer coisa se estão aí, por favor. Olha. Hugo, sem te querer roubar mais tempo, vou te pôr aqui em full screen. E vais-me dizer, yeah. e vais-me dizendo aí o que é que what you're doing? Pode ser? É que, what I'm doing, né? O que é que eu estou a fazer? Então, Estou ah, aqui. Fiz aqui um, uma espécie de exercício, como tu tinhas falado, que hoje podíamos falar de sintetizadores e baixos, leads. E... Oh, thanks for the follow. Obrigado pelo follow. Dá-lhe. Eu... pegar aí um bocado mais como construir assim baixo, ou como é que eu, como é que eu faço essa, essa abordagem. Yep. Dependendo, do, dependendo do resultado que quero, né? como é óbvio. Mas pronto, uh, pá, hoje vamos estar a trabalhar a 140 BPMs, fiz aqui um vídeo só, rápido. Yes! Nada de muito complicado mesmo, só... Qual é o caminho que vais aí tentar seguir? Mais dubbing? Uh, sim, talvez mais dub ou então mesmo... Dependendo, sei lá, também podemos aproveitar e fazer também alguns ETOEs. Olha, isso era incrível. Pronto, pegar para aí como é que eu faço essa abordagem. Bora. És o Pronto, Então, dependendo do que siga, né? Eu vou tentar. Vamos tentar fazer um Etoueto hoje no. Serum. Vamos tentar. Vamos tentar, vamos fazer. Eu vou pôr aqui em é full screen. Acho que dá para aí. Será que dá? Acho que sim. Dá. Ok. Costumas usar o serum para criar os teus kicks? Mais, mais, mais baixos. E leads e pads. Mesmo sim. ele como um sintetizador mesmo. Normal, okay. não né? então, Mas às vezes faço kicks nele. Também, também pode ser uma boa máquina de kicks, mas como, como eu disse no outro dia eu uso muito aquele o Big Kick para fazer kicks yeah. sim, acaba, sim, por sim. Ser, acaba por ser sempre a minha pá, é um cada minha ferramenta de eleição e só um sampler não é? neste caso o kick é de um sampler este kick que aqui está a dar é um sampler a correr e nem processamento tem É o um Dicain um bocado mais curto que o... Vocês estão a ouvir bem? Eu acho que sim. Ok. Ai, ai, eu uso o El para fazer síntese básica. Eu gosto de começar tipo... Com... Ah, gosto bem deste sintetizador, acho que é simples de usar e, e com uma qualidade de som que apesar de ser um prato, se não levar muito processo acaba por ser um bocado digital mas, mas faz bem faz bem alguns tipos de, de, de <coughs> que eu costumo curtir David, como é que é? Estás aí? Eu estava a ouvir Hugo, exato, eu também gosto boé, de usar este sintetizador. Mas agora tem, olha, falamos no outro dia sobre isso enquanto tu vais fazendo isso, posso, posso ir falando aqui com a malta que entrou e que está a fazer, e que está aí a falar. Olha, um deles é o David. O uh, tá. David. David Jesus. Uh. Como é que é? E depois temos o Strau, não sei quem é o Strau, mas o meu bote. Ok. e estava te a falar que no outro dia fui buscar uma versão do do KiloWords do, Kilo Words, do, ah, do faceplant. Faceplant. Achei, faceplant achei muito bom a forma como, como o sintetizador está estruturado e como tu consegues criar layers de synths de osciladores e de filtragem fiquei um bocado decepcionado foi com a secção de filtragem em si ou seja, a qualidade dos próprios filtros e dos efeitos, pá, o Reverb foi foi uma decepção total mas Puxa, tem... pá, que, sim mas é um cinto feito para ser modelar não é um bocado para construir -se os seus próprios pets né e para depois ser processado né a seguir a sua eu, eu, um eu, bocado... eu gostei eu gostei da forma como eles tu podes agrupar vários layers de e ou seja, imagina-te que tens um crias um wavetable com um sampler com dois osciladores, sendo que um deles é uma square wave, outro é uma sine wave por exemplo, agrupas num sítio e esse, e esse, e esse Eu... grupo pode ir para uma lane ou seja, é como se fosse um output interno Sei, para, uma mixer, como se fosse... para, mixer, para uma mixer dele e a combinação que tu tens de, de osciladores é, é, é espetacular. Por exemplo, no Serum, os osciladores que tu tens, tens o Sub, o Noise e tens mais duas... duas, duas dois osciladores. Dois sim. osciladores que tu podes usar ou como o WaveTable ou como outro qualquer. Lá tu podes criar, tipo, 70 mil osciladores se quiseres. Pois, opa, mas... Uh, já, sim, é que, mas o Ableton permite também criar como, por exemplo, na mesma lena ou na como mesma RAC, midi, exatamente. criar uma rack com vários, com vários sintetizadores yeah. também. Exato, exato, exato. Seja, tu consegues ter uma abordagem semelhante também noutros dós, o Bitwig, como tu estavas a dizer no outro dia, é exatamente pronto, funciona também na mesma, com a mesma filosofia, não é? Tens uma, uma chain midi que engloba vários, vários sintetizadores até podem ser sintetizadores completamente diferentes, etc. etc, etc. Yeah. É? yeah yeah, yeah. Até pode-se mapear né, o teu key mapping do, do, do, teu, do teu teclado MIDI né, para cada, cada oitava ou cada secção do teclado ser um dos sintetizadores também. Também é possível fazer isso no Ableton E yeah. no também. Né. A qualidade dos sintetizadores hoje em dia, ainda no outro dia estava a ver... Epa, e desculpa lá estar de interromper aí no meio desse processo, não, mas não, acho não, que não, esta não, parte não, da bom, conversa bom, também bom. é fixe. Estava a ver um... Pá, um daqueles vídeos que sai daquela malta produtores de música eletrónica, pá, não, não me recordo o nome do gajo, mas pareceu sempre ser um gajo ligado ao Electro House e EDMs e coisas assim. E o gajo também tem um background de, pá, de, de máquinas mesmo, sintetizadores externos e de tudo. E ele diz que, pá, não, que hoje em dia já, já migrou completamente para um sistema completamente digital e que consegue na boa atingir os mesmos oh, e mais Uh, sons e timbres e qualidade que, que tinha, porque, pá, isto está, está feito de tal forma que não há, não há hipótese, as possibilidades do digital trouxeram foi um bocado isso, esta conversa é um bocado já, já sem assunto, porque toda a gente já sabe disto, mas eu acho que vale a pena frisar para a malta que está a acompanhar e que nunca, nunca mexeu, nunca viu, nunca, nunca se apercebeu, o que nós estamos aqui a fazer hoje, o que o Hugo vai mostrar é processo de síntese, desenho de som, com osciladores de forma a chegar a um, a um timbre, a um som. Neste momento ir para um kick, não é? Uh, para um baixo, Para um baixo, um... pronto, segue aí, dá-lhe. Tentar recriar um baixo Eto né aqueles boi usados em yeah, yeah, off, yeah. trap, dubstep, yeah. tudo hoje em dia, não é um baixo que está democratizado em quase todos os, tipos, os estilos musicais. Yeah. Olha, já apareceu yeah. mais uma maltinha. Há várias formas de fazer, não é? E podes usar vários sintetizadores uh, para o fazer. Desde que consigas ter um, um envelope que controlo o pitch, não é? O pitch uh, do oscilador, é? de forma a fazer uma curva acentuada de pitch. Como então, por exemplo. Vou tentar pôr um bocadinho maior a tua janela. Aqui. Pronto, neste momento ele está aí beijos. <coughs> Temos aqui um, um movimento. tentar. Acho que vamos ter que aumentar o buffer do plugin. Ah é? Aumenta só um bocadinho. Acho que está tá com aquele. Está com um glitch. E não deve ser daí. O teu processador está a 7. Aqui parece-me está tudo bem. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. é da é cena do plugin. Okay. Para aqueles que entraram agora. Para hoje foi impossível fazer a transmissão para, para o YouTube pessoal uh, estava a dar problemas e não queria estar a empatar aqui mais Pai, depois eu agarro no vídeo e tento, e tento meter no, no YouTube uh, está a crachar yeah. depois se puderes dar aí um toquezinho no, só no, no plugin okay. do, do Audio está, Movers está a crachar outra vez então não. agora está com um segundo mesmo lá Ok, então, espera aí. Agora parece que desapareceu um bocado, mas deixa eu ver como é que está aqui. A cena. Output 320, estás a, a 48, ok. Um segundo, Vou experimentar assim. Ah, já estamos aí um sub bacana. Yeah. Ou seja, tu automatizaste o envelope <risos> e o Nunca pitch. Foi, mandei o segundo envelope para o Master Turn, ou seja, para o pitch geral do sintetizador. Ok. E agora estou a tentar controlar aqui e arranjar um, um bom... Um bom decay. Acho que já, já está... Ou seja, aquelas basslines que a malta costuma ouvir, por exemplo, na cena do trap, do rap, de hip e da que tenham kicks dentro do, do, do tom, pode ser feito assim, não é? Sim, é verdade. Eu, como por exemplo este que quer dizer, eu já não me lembro bem a tonalidade deste kick. Bom, mas não, não interessa muito, a seguir também um bocado pelo ouvido. A relação kicks e baixos também, é assim é sempre fixe, uh, é uma, uma, um método de trabalhar para seguir, é, pronto, ok, vamos seguir a tonalidade, o kick e a relação de, das frequências dentro do kick e o baixo, pronto, para ficar um pouco mais fácil de, de, de ter aquele, aquela colagem harmónica, fixe -se eles estarem os dois no mesmo ou estarem em tom, não é? Ou na mesma escala, não é? Só que muitas vezes o que o pessoal se esquece é que se pusermos todos os kicks e os baixos tudo ao mesmo tom, também, ou na mesma escala, também em relação do kick e do baixo também pode ocupar-se muito a mesma área, não é? Uhum. Estás a entender? Tô, tô. também Pode contribuir também para um, para lá, um build-up nessa área em termos de mistura, é? Mas também em termos de musicalidade também pode não... Pode acontecer o caso de, de haver muitas músicas saírem também todas iguais, não é? Estás a Nessa relação de low-end. Estás a ver? Yeah. É sempre por ter o, o mesmo balanço, as frequências a bater sempre o mesmo sítio. Eu às vezes gosto, gosto também de não... Não seguir sempre a regra e também... É sempre, seguir a regra até a um certo ponto, mas depois deixar que o ouvido também... Também tome as suas decisões. Senão estamos também todos a seguir só regras, acho. Não sei. Depende muito da, também depende muito daquilo que se está a fazer. Tipo, estilos que sejam um bocado mais formatados, como trap, hip-hop, yeah, calhar ou dubstep, hip-hop já não, não diria tanto dubstep, ou, ou drama, mas se calhar aí já diria mais para estarem um bocado mais atentos à questão do kick e do baixo estarem sempre na mesma, na mesma tonalidade, na mesma linha de penal, ou na mesma escala, desculpe. Uma cena vezes... engraçada que eu tenho reparado nos últimos... Uh, ok, eu estava só a perceber se, se a cena da stream estava ok. Uh, uma cena que eu tenho reparado nas produções mais recentes de. de... pá, não é um género que eu, que eu acompanho completamente, atenção, mas tenho, tenho, tenho recebido cenas para fazer feedback e para, para, para ouvir cenas de, de, de trap e de rap uh, e pop e cenas assim, porque a malta está a usar excessivamente saturação, ou seja, a saturação em tudo, os kicks completamente quadrados. Quando eu digo quadrados tem a ver com a forma de onda, uh, os baixos, as vozes, o, o, o excesso, o uso excessivo de, de afinação, por exemplo eu acompanho alguns streamers de malta que faz esse, esse tipo de música porque às vezes dou para mim, estou a ouvir cenas de malta que está trabalhando aí botando ba blá, blá blá e catas sempre uma coisinha aqui outra coisinha ali. Pá, a cena é que nem cantam, é tipo, dá-se por ti, fizeram isto, passaram 5 minutos, a voz está toda já feita, estás a ver, e o um gajo fica é assim, oh, estamos mesmo a viver um tempo da maquinaria completamente travado, meu. Sim, também não ajuda o facto do pessoal usar sempre também os mesmos bancos de sons, né Sim, sim, sim. Ou sim, estás sim. a haver uma normalização da indústria nesse sentido também. Yeah. Como por exemplo, a Native Instruments é uma grande companhia de software, como, exemplo, fazem instrumentos e, e máquinas que são, que são únicas, né são o mesmo grau, pronto, no fundo acho muito à frente, não de é? máquinas, acumáquitos, VSTs, software, etc. Mas também, o pessoal ao usar cada vez mais os sons, esses as de sons, também acaba por não contribuir para, um, para, para haver uma, uma maior diferença entre as músicas, não é? Porque se todos usam o mesmo kick, se todos usam o mesmo baixo, o mesmo sample de cordas, o mesmo... os mesmos breaks, entende? Vamos todos, ah não sei, se acaba por ser tudo igual ao meu ouvido, não é? Yeah. Por, mais, por mais que tu processes e... Não sei, não sei. Depende muito, depende muito do estilo lógico. Bom, mas, pá bora lá. Mas... Segue, segue, dá-lhe aí. Vou-me vou calar um bocado agora. Até porque estou a acompanhar aqui algumas questões e estou -te a tentar responder para não te atrapalhar. Okay. Então... Esqueci o de. Esqueci o look E como tu também ainda sou um gajo do gato, né? opa, oh sim, mas temos sempre influências. Aliás, o, de onde é que vem o rap? De onde é que vem o hip hop? Se não daqueles do old school, daqueles grooves que nós usamos em todos os genes, que... não é? Yeah, é pá, eu, eu considero-me completamente eclético no que toca a música porque gosto de vários genes e. E, e tenho consciência que não sei produzir todos mas, mas acompanho vários e, e gosto, como falamos no outro, no outro, no outro dia quando estávamos a live também e estava a dizer, às vezes estou, dou por mim ouvir cenas que, pá, que não ouço normalmente porque estou a tentar ouvir timbres, ouvir sons como é que um gajo fez aquilo uh, é perfeitamente normal eu acho é que se cai muito na tendência de e é, é perfeitamente normal quando sai um género ou quando há uma mutação de um género, né? como foi yeah. o caso, por exemplo, do sei lá, durante, na década de 90, o jungle, sim, sim, o, jungle, o jungle e o drum and bass tiveram uma presença durante muito mais tempo do que propriamente o dubstep quando chegou, que foi ali dois anos. Mas a contrapartida, continua a existir dubstep, continua a existir bonda de dubstep, mas não com aquela euforia toda de que toda a gente agora vai ouvir só dubstep. Uh, yeah, também, assim, com o surgimento do EDM, não é e deste Stadium House, ou como quiserem chamar, né? os David guetta's e os, os Avichis e não sei quê, o que, o sound design que era usado bastante nesse dubstep de 2008, não é? sim. Pronto, aqueles Borgores, os Krilex e não sei o que, passou um bocado a ser também usado nesse Javis, X e esse tipo de. Esse EDM, né? que hoje em dia vai. está muito presente em festivais como a Zambugeira e, e o Festival da Figueira da Foz também, que eu já não me recordo o nome, sinceramente. Mas pronto, que são dedicados mais a este, a este estilo musical, também usam bem o, sound, o sound design dessa altura. O que o pessoal se esquece é que o Dubstep não começou assim. É? ele da perceber começou com uma coisa cavernosa é? yeah. era um som muito mais cavernoso isso vamos ouvir né? Burial, Burial yeah. e Mala, Digital Mystics e são coisas pá, que vão buscar coisas ao Grime e ao, ao guerra e ao Drum and Bass mas pronto, surge, surge como sim, um estilo cavernoso, dub mais para ser, para ser ouvido em clubes é? Apá, pronto, sabes como é que é sim yeah. não, é <risos> e, mesmo, é mesmo e acho que a cena é vem daí é como tudo há sempre uma mutação, não é? Há sempre uma mutação nos géneros Se que vocês eu... quiserem entrar na, na, na conversa podem entrar na conversa façam as vossas perguntas, deem as vossas opiniões podemos estar aqui a dizer uma grande barbaridade duvido o que está dentro disto Eu, eu, eu senti eu, mas também eu senti e vi estás a ver? não é uma questão só de seguir os artistas é sentir-se sentires a mudança também nas próprias pessoas, é assim, quando, quando vem um, pronto, uma sonoridade, um sound design diferente num estilo que realmente está a ser popular e que depois os artistas pegam nesse estilo e extrapolam não é? por outros, com outras influências para outros estilos também, eu acho que uh, os ouvidos do público também ficam um bocado habituados a esse, esse, esse, essa musicalidade, esse, esse, sound, esse, esse desenho design de som, essa, Yeah. Essa estética, essa estética sonora. Tá é, mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Pronto, e, e é assim, eu penso a dizer, pois claro, pois se o pessoal bate e se, e se a música vende, e se os concertos e, os, e as festas estão cheias é óbvio que o pessoal aposta naquilo. né é? Yeah, é mesmo. Siga lá no sound design desse kick, bora. desse beat que estavas aí a, a avançar. Ah, Ia tentar fazer uma, uma progressão só simples para a gente ter um, um baixo. Chatank, obrigado pelo follow, pá. Muito obrigado. Thanks for the follow. I don't know if it's portuguese or English. This stream is about uh, sound design. É que no Twitch temos temos duas línguas. Um gajo nunca sabe. É assim, o, o baixo, não o este estilo baixo, não tem muito que saber, não é? Porque no fundo, acaba por ser uma onda sinusoidal, não é? Apesar de estar aqui, não se assustem com o sintetizador, não é? Mas é uma onda sinusoidal não, normal com este envelope aqui em baixo e controlar o, o pitch, não é, Através da matriz. Tu usas mais a matriz ou fazes é, é que eu reparei que tu usas bastante a matriz, mas há outra forma de não ser um de fazer, que é de arrastar o envelope para o sítio onde tu queres. Mas a matriz se... tu conduzes-te melhor, não é? Epá, não é, não, não é, eu às vezes, depende como sempre, se eu fizer um, um mapeamento do um LFO, se calhar já uso a outra maneira, né? que é no fundo pegar nesta setazinha e... E mandar, exato. Eu costumo fazer voe assim, controla aí, esse é o amount, né? Eu faço o isso. Só que em termos de pitch, estás a ver, como na matriz tu tens controle mesmo e dá-te a informação dos tons, dos semitons, Pá, e pronto, para fazer este tipo de modulação, eu às vezes gosto de, pá, de saber o que é que eu estou, quantos, quantos tons é que eu estou a subir ou a descer. Uhum. Em termos do envelope de pitch, estás a ver? Yeah. Ah, claro, se a gente. Eu estou. Pronto, só estou a subir o envelope uma oitava acima. Assim tem uma espécie de envelope um pouco mais controlado de pitch, não né? não só tanto. Mas se a gente aumentar a oitava, começamos a ter. Pronto, harmónicos mais acima, não é? Uhum para a malta que não tem por norma produzir o envelope é como se fosse uma curva que, que acompanha qualquer oscilador é um modulador. É, um é tal e qual como se usa em rádio para fazer transmissões já M, FM. MFM por exemplo uma técnica muito utilizada na, na, na síntese e, com, e a básica de todas é a, a modulação de amplitude que é muito simples de fazer, basta criarem um envelope para um, um leveler e esse lever vai ficar a modelar ou oscilar a chilar, amplitude por exemplo, é chamada de síntese assim, simple jam não é? já, já, já, estás a falar bem sim Pá, eu sempre adorei cenas de síntese eu, eu profundo algumas coisas, mas outras faço muito inconscientemente mas hum. uh, e, e tu já sabes, eu gosto muito de síntese granular e houve uma altura que andava a, a ver a cena de síntese de bitmaps e etc, mas acho que era um bocado por causa de, da cena do affects twin porque hum, sempre fui grande fã da Affects Twin e de, de Square Push de, de, desses IDMs de break cenas as partidas meio esquizofrénicas e, e juntar esses bocadinhos daí assim de granular ser uma grande... Hum, Mas esses, esses é, gajos eram mestres também no numa, numa, numa, num manuseamento de mídia não, yeah, yeah. não, a, a <risos> arte deles sem é, terem um rato ah, e um teclado só com samplers só com sempre né? é incrível, é incrível, pá. incrível. Se, se pensam que nós passamos horas de, de volta disto, imaginem esses senhores a passarem dias sem dormir de volta daquilo dá-lhe o que é que nem consigo imaginar um, um mundo sem, sem, sem o que temos agora, estás a ver? se, se eu me imagino fazer, Exato. Pronto, fazer isto há 20 ou há 20 e tal anos atrás né tipo fazia-se a mesma né? faz se a mesma mas o tempo que tu perdias, né? E as limitações. Ah, tá, mas pronto, é, fazia-se a mesmo. Completamente, meu. Pronto, Olha, mas é que está uso... fixe, pá. Yeah, yeah. Eu usei o mesmo envelope para modelar uh, o amplificador. Hum. O amplificador hum. geral. Sabes o que é que era o, giro? Do... E se tu não te importasses e, e pá, eu posso me esquecer, mas vou tentar não me esquecer. Era. Se calhar partilhamos esse patch com a malta. Ah, claro, sim, eu passo sim. Quem tiver claro. o sérum pode usar este patch. É só yeah, carregar, yeah, yeah. é simples. Este e, o, e os próximos, que a gente vai começar a adicionar camadas. Né? Se estiverem no Discord, falem também... Pronto, agora neste momento o envelope já está mais... também controla o modificador, então... Pronto, acaba mesmo. Ou seja, damos mais espaço, se a gente quiser... Mais umas notas. Yeah. Yeah. Pá, muito simples, porque o, o que eu quero mostrar é, é um desenho, né? como é que a gente chega a variações com o mesmo som e e como é que a gente pode também tornar este som mais interessante? Uhum. Pronto, um dos parâmetros claramente a ser automatizado, ou mexido, acaba por ser o decay. É? Quanto menos for o decay, mais curta é a curva do, do pitch. Não é? Até chegar a um kick. Podemos é? uhum. fazer o um trem. É quase o um som de um kick. Não é? O envelope está tão fechado... Exato. Que... Ou seja, naquela barrazinha de baixo, se consegues dar zoom aí em baixo, só para eu a malta... Eu consigo, consigo, peraí. Se vocês conseguirem ver, não sei se conseguem ver muito bem é. na stream, pessoal, por causa da qualidade do vídeo, mas é princípio sim, acho que sim. Conseguem ver que tem ali, attack, old, decay, sustain, release, isto é, são os... a há, há quem sabe e há quem não sabe, é por isso é que eu estou a falar nisto. São o, as componentes básicas de um ADSR, né quando, yeah, lerem, quando se... lerem em qualquer sintetizador um ADSR sabem que estão a falar de ataque, sustain, release, hold, ok? O ataque é o transiente inicial. Para ter punch o ataque é curto. Se for para ter uma cena mais longa, por exemplo, pads, uh, coisas assim, o ataque normalmente tem é, é mais longo, porque aparece devagar. Desculpa interromper, -te. Não, não boa, não boa. Um... Uma cena que eu costumo fazer e que, para alguns pessoal sabem, outros não sabem, eu costumo usar os valores que eu, que eu insiro no envelope, eu começo sempre baseado no num valor do BPM, estás, yeah. estás a perceber? Exato. Ou seja, faço a tal, a continha mágica dos 60 mil a dividir pelo BPM. Exato. E ele dá-me o valor de um quaver, se não me engano. Dá-te é um, um quarto nota. Um quarto nota, exatamente, é isso mesmo. E eu pego nesse valor e vou, vou usando esse valor como referência ou multiplicando por 2 ou, ou dividindo por 2 e acabo por ser a minha referência. Mas acabo sempre por nunca bater no valor exato, é sempre um bocado depois pelo por ouvido. Né? Eu vou deixar aí no chat um site onde vocês podem usar uma calculadora para fazer isto pessoal. Yeah, entendem, neste caso eu estou um BPM de 140 e se, se fizerem a conta, mil a dividir por 140, vai dar 400, 428, exatamente. Se eu multiplicar por 2, dá-me 800 e pouco. E esse acaba por ser o meu valor de, que começou a melhor, né? Nesta região. É, yeah, porque torna-se musical, porque a nota vai acabar. Depende depois também da forma como tens o kit yeah. programado, né? Se tiveres tu tu, tu, tu, tu, tu, obviamente, se tiveres um quarto de nota, já não vai dar. Já tem que ter um 16 de nota, não é? Yeah. Yeah. Está fixe, está fixe, está, fixe. está, está, andar, bem. está andar bem. Está andar bem. Ou seja, há muito para brincar só com o envelope, ok? A cena é, por isso, parâmetros óbvios para a automatização. Decay, sustain e o próprio ataque. Eu às vezes gosto de ter aquele espécie de uh, reversed pitch ou pitch uh, reversed, não sei se estão a fazer entender. Né? Ah ok. E costumas automatizar isso, olha por acaso essa cena nunca me lembrei de fazer, estás a ver? Yeah, eu automatizo boé estes parâmetros. Ah isso é fixe. é é é boé. Dá sempre aquela sensação de transição não é? Para já, se pensarmos bem, eu estou a usar o mesmo sintetizador, ou seja, mesmo som do mesmo componente, com o mesmo processo, com variações só de envelope, e eu consigo manter a mesma estética no baixo todo, em vez de, de estar sempre a sintetizar cada vez que preciso de alguma coisa. Uhum. Estás a perceber? Tô, tô. é claro É claro que o por ter, pronto, para, para, para as linhas de automação não serem para... Um puzzle completamente doido das existências, não é? Eu costumo às vezes muitas vezes duplico e faço, como, como tinha dito no outro dia, não é? faço uma variação não é? e duplico outra vez e faço outra variação e, e acaba por ser um método mais clínico para trabalhar. Pelo então, menos para mim, atenção, há pessoal que faz completamente ao contrário. Mas, como, por exemplo, consigo é como ter... tá essa é esse está demais, velho. Consigo ter uma variação do baixo facilmente. acertar, estão a perceber? Yeah. A cena dos valores é fixe porque... Pronto, já tem mais a ver com... Pronto, papai, estão a perceber? Yeah. Endless, endless Possibilities, não é? Yeah, dá-lhe aí, dá-lhe aí, dá-lhe aí. Tu, por exemplo, no Ableton Live, quando tu fazes uma... Isto é uma pergunta de quem não sabe mesmo. Quando fazes uma automatização de um parâmetro num determinado ponto da timeline, tu consegues copiar, copiar essa automatização? Yeah, se... yeah. Sim, consegues. Okay, okay. Posso-te posso -te mostrar. Yeah. Vamos, vamos automatizar o ataque para ser mais evidente. Ok, já. Yeah. Que era aquilo Sim. que estava a falar, não é? Yeah, yeah. pá Pessoal, obrigado pelos follows, meu obrigado mesmo estou na meta dos 50 estou a tentar chegar aos 50 tenho 42 neste momento Portanto, ajudem lá se faz favor quando chegar aos 50 já posso ter pessoas a subscrever ao meu canal que ainda não posso é um grande favor que vocês me fazem chamem os vossos amigos deixa-me pôr a janela maior para a malta conseguir ver Ok Consegues pôr o plugin mais para cima para se conseguir ver? Desculpa, desculpa yeah. Estou habituado a trabalhar uh... Eu sei Estamos a ver Aqui na primeira Pronto temos a pressão normal Pronto, parece que ele não está bem a atacar Ok é uma transição muito rápida, não né? yeah, yeah, yeah, yeah. é? Ya, ya, ya, ya. Agora fez é, fecho, agora fez fecha. Agora, agora foi bom. Ou seja, nós conseguimos dar movimento à cena, estás a ver? Acaba yeah. por ser mais. Pronto, e a outra cena. Ah, para copiar a automação. Epá, no Ableton, agora, desde que, que há várias lentes de automação e não só uma que tu escolhias aqui, porque as versões anteriores era só ah, uma. Ah, conta-me dessas. Há lanes de automatação, finalmente. Agora há, há, agora há lanes de automação, exatamente. O gajo pode selecionar a lente toda e duplicar. Whatever. Ah. Depois eu estava-te a a ver e agarrar numa cena em baixo, estava a pensar: espera lá. Não, isto está é muito mais croma. Agora, okay, nesse, sentido, okay, nesse okay. sentido, está melhor. Pá, eu desacompanhei, deixei de usar. Pá, desacompanhei. Prá. Mas pronto, aquelas cenas essenciais como, por exemplo, fades múltiplos. <risos> não há. Não há. Não há fades múltiplos. Enfim. Agora vou fechar a brasa. E não há, a... há <risos> cup takes também. Não é? Ok, vou Exato. puxar a brasa não à não minha sardinha, Quem é o Zorri Estas coisas não são novidade nenhuma, não é? <risos> Sim, lógico, <risos> ou ou para Tools, ou, yeah. ou para Cubase, ou parece que o Ableton, Não sei se o b também. Faz ah, take lanes, faz, acho que, faz. Faz, acho que sim. Acho tá, que o Ableton continua, tipo... Opa, mas a cena dos take é assim, para isto, quem que usa o Ableton Live? Não é uma não, moto? Mas é que o Ableton, tô, tu, o Ableton pode -te responder a dizer, mas tu podes fazer uma secção, portanto, na outra, na outra visão, não é? tu consegues teres vários takes né, de seguida aqui, disparar o que quiseres, não é? Mas não a timeline. é timeline. eu não me estava a ver gravar, por exemplo, uma banda ou uma cena assim não, com... Esquece, esquece, esquece não que dá, tenha não que dá, fazer dá. vários takes, por exemplo, do baterista a fazerem clipes. É pá, agora vamos ouvir só estes clipes que é o take 2. Pá, não dá, não dá, não dá. dá. Nesse aspecto não dá, não, dá, não, dá, não, dá, não dá. Olha, temos aqui uma pergunta do Strau. Obrigado Strau. No processo de automatização aconselham a criar uma pista à parte para o mesmo? Yeah. Como? Uma, pasta, uma pista MIDI à parte com a informação da automação ou uma pista no Ableton, uma automation no é É assim, quando tu fazes uma automatização de qualquer parâmetro de, de um plugin que tens inserido ou da, da própria pista, tu vais ter uma track, não é bem uma track, é uma lane que faz parte daquela track, yeah. onde tu podes fazer uma automatização, percebes? Portanto, tu não tens que criar uma pista nova, tu, tu fazes, é bem incluído nas... nas nas capacidades dessa pista, estás a entender? Ou seja, a automatização é, é possível, para depende de, do software, por exemplo, no caso do Ableton Live e de outros softwares, na, na sua maioria tu podes ter a automatização de qualquer parâmetro, que o, o developer do plugin tenha permitido que isso aconteça. Porque quando se está a programar um plugin, quem, quem o está a programar tem que dar essa informação, ou seja, este parâmetro é automatizável, este não, este está bloqueado. E às vezes o que eles fazem é bloquear certos parâmetros que pode, possam criar stress de CPU, por exemplo, que é o caso de muitos, muitos developers, que, de, de, quando eu digo developers é quem programa plugins, que bloqueiam porque sabem, ok, temos aqui um bug que nunca foi corrigido, ninguém vai saber disso porque isto não é automatizável, por exemplo. E eu já apanhei uns quantos, eu já apanhei quantos. Sim, a Sound toys não dava para automatizar uh, o rate, uh, rate aí, o rate síncrono, né? yeah. não dava para automatizar um rate síncrono, só um rate que não tivesse síncrono, ou seja, em, te, em incremento de tempo. Oh, ok, ok. Maria, obrigado ver? pelo follow pá, obrigado. És tu, não é? Eu, pelo, pelo nome. Eu, porque Deve haver aqui uma alta que estava no outro dia que, que como fez conta do de Twitch, deve estar com outro nome, pá. Peço desculpa. Yeah. E hoje não conseguimos transmitir para o YouTube porque o YouTube hoje estava sucks. Estava yeah. tipo. Então... Not going. Portanto, estamos aqui no Twitch, pá. É o cantinho do senhor Mapones. <risos> <risos> Mapones. Dali, lhe Estávamos a automatizar uma cena. Segue. segue. Ah, Estávamos a automatizar o. Desculpa, lá está a fumar, pessoal. Eu estou em casa. Aí, Hugo por uma vez. Isto é para adulto. E sou um fumador inveterado também, infelizmente, mas pronto. pronto no fundo é, estava aqui... Pronto. pronto, o que nós estivemos a fazer foi realmente automatizar o, o ataque. E agora estou... E agora vamos automatizar o decay nesta última parte, para fazer um decay mais longo. E para responder um bocado à pergunta, do outro amigo, no Hamilton no é só carregar um parâmetro que querem automatizar que ele aparece logo ali. E se não aparecer, têm que usar o configure. Ok? Mas o decay aparece logo. Vamos aumentar o decay, Isto é. Class. Estão a ver aqui o parâmetro de que é a à medida que eu estou a mexer na automação. Vamos lhe dar assim. Quase 10 segundos. Ou seja, não é preciso ter este plugin para fazer isto, pessoal. Ok? Não interpretem mal. A automatização é possível com qualquer outro plugin que tens inserido naquela track. Eu para mim eu estou contente com o som. Está ótimo. Eu, pá, dentro uh, da introdução de design acho que é um achievement. Aí. Vou, vou só desligar, mas ainda não acabei. Sim, Sim. claro. Calma, calma. Dá-lhe. Uh, vou. Pronto, porque ele tem um filtro e eu quero ouvir mais agora o harmónico mais acima. Ok? E para isso vou ter que desligar o automação oh, para o filtro cutoff aqui. Pronto, e agora acaba por ser um à vontade de freguês, não é? Porque à medida que nós também mudamos as ondas, não é? Conseguimos obter outras variações da onda. Exatamente. Aliás, até podemos automatizar isto com outro envelope, como por exemplo, isto aqui nesta fase da onda, ou seja, deixa-me pôr na outra vista. Pronto. Isto era é a nossa onda inicial aqui tem muito mais harmónicos né e o ataque parece que se perde um bocado era giro usar este esta parte da onda para ser a parte frontal do ataque ou okay. a parte final já vamos ver okay. já vamos ver como é que isso fica eu vou deixar o Hugo fazer aqui a cena dele mas depois eu nós, nós podemos fazer uma cena que eu às vezes faço aqui no, no Twitch como alta. às vezes tenho sessões que é só de acompanhamento de vídeo tutoriais. E existe um vídeo espetacular sobre como como é que é formada uma onda e como é que todo todo o som é feito a partir de uma de uma sine wave. Ou seja, todos os outros sons é a multiplicação de sine waves combinadas umas com as outras, criar um mapa de sine waves, que é que está ali uma wave table, né? Exatamente e andar nessa wavetable, ou seja, andar em vários pontos, é como fotografias, no photoshop, temos vários layers, não é? e esses layers criam frames frames que criam imagem em vídeo, não é? no som é exatamente a mesma coisa. Yeah, aqui eu estava aqui a pôr outro wavetable aqui ao máximo de para o pessoal perceber, pronto. Exatamente, é isso, ou seja, podem Bom. ir a qualquer foto dentro daquele som contínuo, estão a entender? E podem modelar o movimento dessa, desse vídeo, dessa fotografia. Exatamente. Né? A posição, não é? A posição da fotografia. Espetacular, Bom, é, pessoal. Aqui os... só se aprende, pá. Aqui só se aprende, pessoal. Eu acabei por usar o mesmo envelope que está a modelar o pitch um, e o amplificador para modelar também o movimento do, do wavetable, né? da wavetable position, a posição da onda. Essa, essa modulação, que... desculpa, eu não acompanhei. desculpa. Essa modulação fizeste onde? Ah, no Wave okay. Table, criaste um Aqui. LFO para aí, não é? Não, não, não, usei exatamente o mesmo. Ah, envelope. ok, desculpa, desculpa. é Ou isso. Ou seja, para, para a minha modulação se manter orgânica, entre aspas, eu estou a usar o mesmo modulador em vários parâmetros. Ok, isto? exato, exato, exato. Entendo. Sim, só, sim, sim. só quando precisar de outro tipo de movimento é que, é que vou buscar outro modulador, não é? Ya. Yeah mas este modelador, como por exemplo, já tem automação, né? já automatizamos o ataque e o decay no final, ou seja... Se virem bem o movimento da onda... Está tá ótimo. Está ótimo. Como por exemplo, eu, isto é o, na minha matriz, não é? O envelope 2, a modelar, a posição do edge table oscilador Se eu inverter... Acaba por ter o... Tem que inverter aqui o controlo. Exato. E chega é é aquilo que eu queria. Ora, aí está. Altamente. Pessoal, vocês a gente vai partilhar que... este patch com vocês, mas tomem atenção. E não se deixem intimidar, a pensar, não percebo nada daquilo. Isto não nasceu do nada. Nós trabalhamos nisto há 20 e tal anos, pessoal. Percebem? Vocês que estão a acompanhar um processo criativo de sound design de uma coisa já... Para alguns simples, mas para outros parece um bicho de sete cabeças. Mas, mas isto torna-se tudo simples e através da síntese vocês vão entender muitas coisas para, para outro tipo de trabalhos. Na gravação de áudio, de uma viola acústica, isto está lá. Yeah. Isto está lá. Segue, dá-lhe. Na, dá na, co na compreensão do compressor também, muitas vezes esses parâmetros são muito... Tudo, são muito tudo, real. tudo. Fiquei sem é água, bom. sem café, sem chá... <risos> Já esgotei recursos numa hora, pronto. Esse kick que está demais, meu. Podemos mudar a frente do onda, dar-lhe mais harmónicos, menos harmónicos. Pronto, quanto mais corta um filtro, também menos ataque né? fica. Com o é também podemos. Modular o filtro para que ele tenha o mesmo movimento. Ah, ok. Ao contrário. Ui. Melhor. Uh -huh. altamente. altamente. Aquele, aquele cliquezinho que vocês ouvem no final é irritante. E. Muitas vezes tem a ver com, com o tempo de release ou com o voicing, ok? Vamos tentar pôr em poly para ver se ele. Eu... Não, continua lá. É provável que nós não estejamos a ouvir esse clique, sabes porquê? Porque estamos a transmitir... Hum... Deixa, ah, okay, Continua, então... continua, que eu vou só fazer aqui uma cena, enquanto só para checar se não tá, a compressão não está a afetar o que eu ouço e o que eles ouvem. Ah, tinhas que pôr era mais cenas a tocar. Mas está-se bem. Não, parece bem. Estava à procura se acima dos 14k. Ei, hey, thanks for the follow, obrigado pelo follow. Mr. Pax. Yes. Estamos a, uh, o Hugo está a mostrar Ableton Live e eu neste momento estou aqui no Reaper só a checar uma cena eu estava uh, a ver aqui os 14 capas para cima existe algum conteúdo, de se, sendo que ele na não tem muita informação nessa zona mas é, não é parece só, haver é. modulação de, de codec ali obrigado pelo follow, usa Julio Ableton ficha então fica aí porque isto é sound design, duro, puro um. E agora, para, para dar mais interesse, é isto. Eu vou inverter o pet. Vais inverter o patch? Boa. Vou Mas entretanto, inverter... partilha lá connosco o teu site, que é para as pessoas poderem ir ver as tuas cenas. Julga é um produtor de drum and bass, dubstep, uh, super famoso em muitas partes do mundo, e quando digo isto estou a falar mesmo a sério. Já trabalhou com gente incrível dentro do meio de, de, de, de, do género, Produz não, não, não. cenas para malta Mr. Pre Ok És saxofonista? Boa, meu Se calhar vamos precisar de uns um samples e de saxofone Olha, fica por aí esse dar uma assim é De se é em cima dessa De um ré teu mais grave uh, <risos> Muito bom, nice. eu, já, eu já deixei os sites Deixa-me lá continuar com isto E não perder o, o, o Deixaste eu no digo. chat do não, eu não. Espera aí. Vai, segue que eu vou à procura. Eu tenho aqui do outro dia. Segue que eu vou à procura. Espera aí. Agora já estou aqui. Vou deixar aí no Discord. Boa. Pô, Aliás, já lá estava. Tu tinhas deixado, acho que eu. Então. Ok, não sei porque está a Deixa, eu procuro. Sei. Yeah, yeah. Pronto, hum, eu, eu gostava de inverter o patch e fazer um, uma espécie de resposta a isto. Mas também podemos uh, falar, tornar esta, este, este baixo ainda mais interessante, com um bocadinho de Sintes FM, ok? Em que nós temos o segundo oscilador que vai modular em frequência o primeiro oscilador. Eu sei que isto parece muito complicado, mas no ser até é bastante simples de usar. A cena que vocês têm que ter noção, é pronto, como não vamos, o oscilador B, nós não vamos ouvi-lo. Por isso, é chegar ao level e mandá-lo abaixo, porque o que nós queremos dele é que aquele module primeiro, só. Aqui no... Uh, como é que, o Wavetable Warp, ou, ou A Warp, pronto. escolhemos fm from B, A modulação FM também nos faz perder um bocado o low end, não é? O sub. Como podem ver. Portanto, podemos brincar com o oitavo do oscilador B. para ligar o, o, sub, o terceiro oscilador, o sub oscillator para fazer a parte que falta do grave. Vai lá. Não se esqueçam que todos os osciladores estão com modelação do envelope, porque o master, tu, uh, uh, o master tuning do, do serum né, está a ser modelado pelo envelope, pelo segundo envelope. Vou abrir um bocado mais o filtro para vocês perceberem. Oh. E agora se mudarmos o, a onda do oscilador B conseguimos outros resultados. já estamos a entrar um bocado no território né? <risos> trap, também, também podemos modelar um bocado o wave table position, ou seja, a posição do wave table do segundo oscilador, que vai lhe dar outro... Consegui encontrar, já partilhei. Está tudo automaticamente a ser muito lado. Yeah. É por isso que eu gosto, e de, para me referir, às vezes o sound design não é preciso usar quatro LFOs e. depende do sound design, ok? Aqui estamos a falar de uma, de uma síntese, um bocado de uma abordagem mais. também é um som simples de se fazer, não é? O que é difícil neste som é, é dar-lhe interesse e. e... E o que eu estou a tentar mostrar é que, através só de um modulador, neste caso o segundo envelope, que já tem 5 envios de modulação, é? uh, conseguimos dar logo um caráter e outro interesse. Estás a ver ao som? É só mais demonstrar que, facilmente, com 5 cliques, nós conseguimos mudar o timbre e a forma do som também. Não é? yeah. uhum. Pronto, se, eu, se eu subo o sustain, isto fica. perde o sul eu não percebo porquê eu acho que deve não, ser da de é FM FM sim anda então, a varrer e aí, o espectro aqui estes dois não eu acho que é capaz de ser disto Yeah. Yeah. É, era este nódulo de automação como saía fora do loop. Eu, o Ableton assume que a automação continua é. Ah, ok. okay. Estes bugs estranhos, esquisitos. vira comecei de um ponto anterior ao nódulo. O gajo assumiu. Estou a ficar. perceber, estou a perceber. E como tem o loop, ele vai para aquele yeah. que fica naquele valor. Dá report? Isso dá já report. Agora, eu estava a falar em inverter o desenho né? e para isso epá, vou simplificar ao máximo que é, vou fazer... Uh, fiz uma instrument REC a, a, a conter o primeiro instrumento que a gente chama 8, ou 8 aqui... Ai, Não sei se conseguem ver... Uhum. Pronto. E agora o que eu vou fazer é copiar exatamente a mesma coisa. Um segundo canal em baixo, vou falar 2, ok? E agora nós temos dois instrumentos a fazer exatamente a mesma coisa. O que eu vou fazer é, no segundo, que é este, vou cortar, vou, vou, vou desligar o B e o sub, e mantenho só um oscilador. O que a gente está a ouvir mesmo é a junção dos dois. Se eu desligar o primeiro, este é um. Este é o nosso primeiro, este é o nosso segundo. Pronto, não, mas o segundo acho que não tem nada, o que não está a vir para a stream, acho eu. Não fizeste uma track, não? Ah, não, está dentro da mesma rack. já. Tem que estar a ouvir. Mas agora tens os dois ligados, não é? Dá-lá solo nesse? Acho que não. Acho que não. Tá, tá. Ah, ok, desculpa. Tá. Este é o primeiro. E este é o segundo. O que eu vou fazer é, é inverter a modulação. E daí eu ter feito, mais uma vez, ter usado a matriz. Entendes? Porque eu agora hum. não consigo chegar aqui. E... Ah, para aí o amplificador, inverte. O filter cutoff, inverte. O position, inverte. E o pitch, inverte também. Okay. E vamos subir ao oitavo, quer dizer, não, ainda não, vamos tentar outra forma de onda. Okay. Vamos usar uma forma de onda do Massive, sei cena qualquer. Então. Não, vamos manter uma forma de onda que o pessoal consiga usar. já vem pré-definida com. Uma onda quadrada. Basic Shapes. Ok. Vira vir aqui a oitava. <música> Juntarmos os dois, uh -huh. claro que isto ainda está é harsh, né? eu percebo, eu, eu percebo, percebo. É assim. certo, no, no, aquele, aquela cena de quando um gajo às vezes está em estúdio e tens, sabes que tem quantos processos tens que fazer? São 15 é. e começas no primeiro, e toda a gente diz: não, não, mas não é bem isso. Espera, espera, espera, espera Deus, são espaços que tem que dar. Alguma paciência é necessário. Alguma né? paciência, pá, vai beber café quando voltar, está feito. Ou <risos> que posso deixar a fazer isso aí enquanto vou fazer o um xixizinho? Vai, vai, não te levas a mal, não? não Amigos, vem já, vem já. O que está sound design. Ele está a preparar qualquer coisa com este cinto. Eu venho já. Não sei se é o pessoal está a ouvir aí. E... Usei o autofilter que vem do Ableton para fazer, no fundo, um bandpass, né? visto que este primeiro filtro aqui está a cortar graves, né? depois tem um segundo filtro à frente que corta os agudos. E basicamente, se eu desligar o primeiro, vocês percebem. Isto basicamente é o que nós temos do primeiro, é, é, é o que nós temos no segundo ser, não sei. The <laughs> number <laughs> Okay. Também podemos usar o próprio sintizador para fazer o som, é? eu usei este só para vos mostrar um caminho a seguir. Não é? Manter-nos dentro do ser e usar o outro filtro que vem com o ser, que vem na secção de efeitos. Opa! Opa! Naquela PSAI! Boa tarde meu! Como é que é? ES <coughs> Trindade! Obrigado pelo follow! Naquela PSAI! Obrigado pelo follow! Mr. Pax! Muito obrigado! É pá, está a ficar fixe, pá! É. estava aqui, pronto, eu segui um bocado o desenho, mas estou uh, a usar então o segundo oscilador, que tem uma forma de onda quadrada e um, com a modulação invertida, que era aquilo que eu tinha explicado de início. E agora, estava a tentar também, vamos pôr os dois semes em tandem aqui para a gente olhar bem para os dois. Portanto, o do lado esquerdo é o sub, né? o 8 a 8, e o do lado direito já é esta segunda layer. E o que eu quero ver é as duas matrizes: 12, que este é para ficar tudo steam. Este está desligado, este está é desligado, e este é que podia ser um bocado mais doido. Agora podia usar este layer né, numa segunda track, se calhar não funciona tão bem, está sempre a dar, né, porque não se esqueçam que este sintetizador está a seguir a mesma as notas do filme. Né. Arranjar um som um, com esta modulação FM do segundo oscilador. Aí estavas a usar o Mas, Warp? Sim, yeah, do FM, que yeah. estava okay. adicionar adicionar modulação do oscilador B. Era só isso. Não se esqueça que esta modulação muda drasticamente dependendo da forma de onda, né? ou seja, de meter aqui nesta, nesta parte, uh, uh, portanto, na, na, na forma de onda mais atrás, não né? É isto que estás a andar com essas. Ah. Seja muito okay. do que é que a gente quer usar. Acho que está a falhar aqui. Se a gente usar uma forma de onde. Tá. Acho que sim. Unstable, aí. Espera aí, só -se um segundo. a sério, né? Já yeah, estava a falhar. Já yeah, está a falhar aí. dos ladrilhos no fundo. aqui. Ah, assim consegue ter um filtro geral, né é? Yeah. Neste caso ele só está a filtrar o primeiro uh, e o segundo, desculpa este segundo layer que eu fiz Ok, ok Pois eu é, não estava a perceber como é que o gajo estava... isso yeah. yes. Mas não sei porque o grave desliga de vez em quando não. acho que este... Faz, lá, faz bypass e as automatizações pode ser alguma coisa na automatização Ah, yeah, mas está... Está fete, como se costuma dizer, não é? Está <risos> Yes. Eu até vou descer um bocado mais o 8.8. Pronto, a outra, outra cena, gira, cena gira, ter os dois instrumentos agrupados e que eu agora posso usar o, o Mod Wheel, o meu controlador, não é? Yeah. Entendeu? e fazer algum tipo de modulações é, é igual para os dois sons, não é? Pronto e pá, isto é um, no fundo é um, pronto, é uma forma. Não, não, <risos> né? não, meu, isto está é, altamente, eu... meu. Ou seja, para quem, chegou, para quem chegou agora, pessoal, Hugo, YLS, Scalator Music, Sound Design em direto aqui no Mister Mapones, dicas do Gerardo no YouTube para quem não conhece ainda. Até podíamos usar uma cena gira, o que, é que eu gosto de fazer é usar as máquinas do Ableton para fazer algumas como é que como é? Que eu, uma performance, né? Sim, sim, para, que, para fazeres live tipo a tua cena de automatização, é isso? Exatamente. Yeah. Yeah. Vamos, vou usar o reverb do Eluta do normal. Uh, que não está aqui. <risos> Essa cena nova que aparece a vermelho e amarela é o quê? São identificadores? Aqui em cima? Não, não, não. Lá dentro de. Aí, yeah, Isto são identificadores que depois vão dar estas pastas. Ah, assim, ok, ok. ok eu, eu Calculo que isto não seja novo, então. É novo, é. Ah, ok. Quer dizer, não sei se os identificadores são novos, mas uh, esta cena das collections aqui em cima é o que dá um jeito a se tocar. Yeah. imaginar, se eu quiser um som meu, basta sair aqui com oh, pastas de sons, né? <coughs> Neste caso, Serum, né? Ou os sítios todos que eu, que eu, que eu tenho. Pronto, que estão ativos e que uso, que né? nem são muitos, não sou propriamente um. Um sinto freak. Um cinto freak. Se dizer, sou, mas gosto. É a ah, tal cena, quando o gajo se a trabalhar com um, pá, domina esse, consegue chegar quase qualquer som é. com esse. Hum. Há sempre qualquer coisinha no, no outro que... Pô, ok, fixe. Ah, é, é óbvio que eu uso outras coisas, né? Outros tipos de sintetizadores. Eu, eu, eu, no outro dia estávamos a falar do M1, da Corb, a né? emulação do M1. Ah, é verdade, da... é verdade. Eu gosto bem daquilo, acho aquilo excelente para, para sons mais orgânicos. Yeah. Bom, coisas assim. Bom, mas o que eu queria agora fazer era exatamente fazer uma espécie de performance tool com o reverb do é, portanto, Uma cena muito simples para manter o Decay Time sim, simpático e, e uh, mapear o Dry-Wet à a, a, a macro onde eu tenho o filtro. Pronto. O que acontece agora é que está sempre a dar. Então o que eu gosto de fazer é estabelecer zonas onde da atuação da macro, e como é que fazemos isso com o Map do Ableton, é que nós conseguimos dizer quando, a partir de quando é que queremos que atue. Né? Uhum. Essa funcionalidade do Ableton é para mim é das melhores cenas que há. É. Tu pois podes definir um mínimo é? e um máximo e andar a yeah. Exatamente, estás a ver o que é muito bom. Não é à toa que o Ableton é simplesmente é. o software mais utilizado ou um dos mais utilizados para é, fazer é. isto, mano. Se souberes mexer bem nele, meu, é, é, pá, é, é um bocado ilimitado também. Yeah. É, é, mesmo. É, verdade, é mesmo. Mas o b como no outro dia também estávamos a dizer, eu ainda não te estou a atenção também. Só vi reviews e vídeos e, e alguns produtores meus amigos também já passaram a usar o Bitwig. Bah, também é, um, é muito interessante, é? mas acaba por ser também o mesmo sistema, é? com alguns melhoramentos, vai lá mas é, é acaba por ser a mesma coisa. É? Aliás, o Bitrig até é feito por uma malta que saiu da Ableton ou da Cubase? Eu não sei se não é da Ableton, já. Eu acho que é, uma um conjunto de programadores que se juntou e fez uma cena. Pronto, eu agora se aumentar a macro 1, que eu posso pôr aqui filter. FX e para vermelho para vocês, perceberem o azul, se vocês perceberem para lá. Então, agora yeah. à medida que vou abrindo o filtro, ele vai introduzindo o dry-wet do, do reverb. Uhum. Pronto. Isto com o baixo, antes de tirar do mapa. E dá para fazer algumas transições mais interessantes. Também é agir. Usar o saturador depois do reverb. Yeah. E, o drive, e usar o drive exatamente da mesma forma. Que é para o reverb um bocado. Ou seja, à medida que essa macro serve para aumentar reverb e drive o dry-wet e vai, vai servir para aumentar o dry-wet. É, é, exatamente. exatamente. Yeah. Uh, eu gosto de ouvir o reverb a desfazer, se estás a ver, às vezes. Uhum. E, e, esse, e, um, e pá, qualquer tipo de saturação é bom para isso. Depende, mas... Call the police Police now. alarme Coronavírus. Quarantâne. <laughs> e no fundo, pronto, é, é, uma forma, é uma forma, é uma forma de chegar a uma variação de som e ter um... Um bocado mais vida, não é? Não, meu, essa cena... Então a ver, pessoal, o tempo... Para se criar uma baseline, não, é... Não, é... não está em causa as notas que estão a ser dadas. Agora, é o sound design para se chegar lá, para posterior... posteriormente se poder utilizar esta rack noutro... noutra cena, noutros sons, noutro... Às vezes, yes. para fazer uma transição, basta numa música de 4 minutos, de, de, de um género qualquer, para ter uma transição, que, que, para chegar uma transição se calhar perdes mais tempo, às vezes, a é que criar um som para aquela transição do que propriamente levaste a fazer tipo um A ou um B da música, mas cena assim. assim. Yeah. É normal? Eu acho que é, é normal, né? Mas... Yeah. Tens ideias é, é, é. Para, o que quer, para o que queres seguir? Eu às vezes, epá, às vezes sei o que quero e consigo lá chegar, mas só há poucos anos é que eu consigo fazer isso, digo-vos já, porque mesmo tendo um entendimento muito um bom entendimento sobre as ferramentas e como utilizá-las, é preciso um nível de abstração muito grande para, para imaginar o som, não é? Que queremos e, e, e já estamos a fazer na nossa cabeça o som e só chegar ao sintetizador e replicá-lo. Às vezes, pronto, depende de muitas vezes. Mas eu muitas vezes sei o que é que quero e vou atrás dele, é? E muitas vezes também não sei muito bem o que é que quero e chego outros resultados. E esse, não, esses resultados também me ajudam a ir aprendendo cada vez mais, não é? Porque é que cheguei aquele resultado e não outro. A questão depois é memorizar estes passos e ter um bom entendimento daquilo que estás realmente a fazer, pronto. Porque é para poderes depois replicar noutro, noutros petos, é? Altamente, meu, altamente. Ah, neste momento até se nós chegarmos à forma de onda ou seja, eu podia fazer agora imaginamos que seguimos com este som de baixo há algum tempo eu só chegando ao ser B atenção, à segunda versão à o segundo som e mudar aqui um bocadinho a forma de onda Corona Factory Corona Factory <risos> <risos> Ok, e são os pets todos que tu fizeste, estás de quarentena? Não, não, não. Para <risos> nuclear, isto são de, é um sintetizador, se não me engano... g -Buzz, obrigado pelo follow, meu. Diz, diz, diz. É um sintetizador, se não me engano, de, de uns gajos que fizeram uma emulação da Vírus também. Ah, ok, da Access Virus. Sim, mas não é da Access, é, de, outro, é de, outro, de outra marca. Bom, não interessa, isto no fundo são formas de ondas de um sintetizador deles de se sistema todo outro. a ver nomes que... conhecidos, olha, os ARPs, mostra lá. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. É a corona, que é, para perceber qual é qual Desapareceu é o... a janela, bro. É Disco DSP. Uh, é, o nome, aí. é o nome da companhia. Ah, ok, ok. okay. É Disco DSP. Ok. Yeah. Mas isso são é um patches comprados ou gratuitos? Não, não. Isto foi. Consegui arrasar gratuitamente através dos membros da internet. Ok, ok. Existe forma, especialmente. Ah, não. Não foi nos membros. Foi no, no fórum do Ser. Okay, usei, ok, ok, ok. Usei. Estas formas de ondas foi na, na fora do ser altamente, altamente Eu não tenho muitas, só tenho algumas pá, Porque também é tal coisa Se um gajo se mete a meter aqui demasiadas formas de onda perto completamente <risos> O ESS um Trindade diz vírus, corona Grande coincidência É <risos> <Yeah>, mesmo <risos> <risos> Então mas não é coincidência Eles devem ter feito estes patches mesmo para esta altura Para a volta curtir com o 01 Aliás fazem publicidade à cena deles oferecendo patches Não é? <risos> Mas esta página esta, esta página Bem, do mas está. Está aí. Está é, tá, é, yeah. tá aí o Bushler, está aí os MOCs, está os Obarimes, está os obi Fatman's, Oberimes, o Fatman, só Não, não, isto é só formas de onda. Ah, ok, formas de onda. Ok, ok. Waldorf, Yamaha, CS80, olha, bora lá curtir. Olha. E agora, o que eu fiz foi? mudei a forma de onda original, não é? Pessoal, isto é um grande workshop do CERM. Não venham cá com coisas. só okay. não. Okay. O que eu vou fazer é usar isto de forma diferente, que é usar o B. ligar desligar o A. E cá está ele, outra vez. Ou seja, eu vou usar aqui um Corona Classic. <risos> ah, desculpa, o nome está lindo. Vou usar aqui um Corona Classic. Mas é engraçado, já reparaste que na Wave Table desse... Opa, estão a perceber? Logo com outra forma de onda dá logo claro. outro timbre. Outro resultado. Exato, e é mesmo isso. Estás a mudar a forma de onda, estás a mudar o timbre por completo. Yeah. Eu gosto bem, bem destas, porque no fundo eu podia fazer agora, continuar, estás a ver, fazer um duplicate, fazer uma versão com outra forma de onda, fazer outro, outro tipo de filtro, ou, ou aqui no, no mapeamento do, dos limites da minha macro ou da automação, não é, fazer outros parâmetros e ter outro tipo de movimento, e acabo sempre por nunca sair do mesmo, do mesmo vibe de sound design que estou a seguir, neste caso é o baixo e complementar o baixo com... Com, com, com outros sons e com outras, outros processos, não é? Estou a perceber. E facilmente é só começar a encadear processos que chegam a, a, a muitos resultados diferentes, não é? Ya. Ya, ya, ya. Tu tens por prática, por exemplo, decidir: Ok, esta noite vou passar a noite a fazer patches para um cinto. Ya. Yeah. E yeah. depois no dia a seguir, ok, vou usar estes patches e yeah. eu aconselho que é um exercício que eu recomendo a todas as coisas yeah. eu por eu, acaso no outro dia fiz uma live e foi aqui no Twitch aqui no Twitch eu aproveito para fazer cenas mais desse tipo mais de sci-fi music e patches e experimentar coisas etc e fiz uma, estava a testar o faceplant pá, então yeah. consegui fazer para aí 6 ou 7 uh, patches que pá, fiquei naquela, até, po até posso mostrar se tu quiseres fazer uma pausa eu posso abrir? Uh, não, não, estou bem. Ah, uh, bravo, mostra aí o pessoal, tô, vou fazer um cigarrito. É isso, aí. No, o faceplant. Um... Deixa-me só meter aqui. Tu para o vídeo, calhar tens que meter a stream. É, yeah, tem que meter o listen, o teu. Não, não, que basta que eu ouças a cena da stream. Ah, ok, peraí. Ora, o faceplant é outro sintetizador. Face Corona. Que ele está e deixa ver se o controlador está ligado. O face plant. sorri para não crechar. Não assustei-me. Vi uma bola, vi um círculo a andar. Pensei, hum, isto vai crechar. Uh, é um sintesor também. Vocês podem criar várias cenas de uma forma. E no outro dia estava a fazer uns patches. Deixa me ver aqui. E ah, eu estou. Tô... Estás ouvindo as colunas? Espera aí, espera desculpa lá. É que estou, aqui, estou a ouvir a duplicada. Um... já. <risos> Sim. já, já, já, já Ora, deixa-me ver aqui. Isto é Factory, onde é que te pus? Não, não está nesta pasta. Está na pasta do desktop. Espera aí. Desktop, my faceplant plant patches. Could not import. Why is that? Calma. Quando o gajo quer é fazer sendas no cadáver, não é? Man. Estava aqui. Bem, whatever. É fail. Isto é stream fail. Total stream fail. My face plant patches. Deveria estar aqui. Add Location, acho que o plugin cresceu, dá-me essa sensação. Não, é este, é este. My Facebook está aqui... O Reaper nunca cresce, pessoal, agora ela é <risos> Era lindo. Uh, Deixa-me ouvir aqui a cena. Por exemplo, tá, criei vários. estás olhar para Consegues ver? Vais a ver com alguma latência, calculo eu. A cena de agrupar vários, por exemplo, um, um oscilador analógico, uma, uma wavetable, uma cena de noise e depois há a parte de amplificação. E tudo isto sai para vários lanes, neste caso estou a usar um, um gate e tinha automatizado qualquer coisa aqui. Automatizei o, a, o número de vozes, ou seja, no modulador tenho a quantidade de vozes começa com a centrado e, e, e no modelador do, do modulation do teclado vai abrindo uh, uh, o uníssono deixa eu ver qual é o patch que eu tinha feito isso acho que é este se calhar deixa eu passar aqui para outro ao meio. e vai abrindo no estéreo, sei não... é feito aqui mais as quantos. é tudo mais olha aquele clássico German German Techno é só pôr um kick agora aqui, aqui em cima a 189 bpm, né? <risos> e pronto mas, mas como estás a ver, dá para criar muitos de osciladores e todos eles estarem automatizados e podes criar LFOs de uns para os outros em envelopes, em random, e as lanes podes, podes meter a uh, um, um processo e este disperso altamente. Espera aí que eu não te estou a ouvir, Hugo. Eu não te estou a ouvir. Por algum motivo. Tu cortaste o teu micro. Tu? Agora sim. Ok, tenho uma questão que é, que é isso está para processar uh, como um multipass da mesma companhia, ou seja, multibanda, ou é, ou é por uh, lanes, como está aí a amostra? Espera aí, eu posso partilhar o meu ecrã contigo, espera aí. Eu estou a ver, eu estou a ver no Twitch. E não tem muita latência? Tem um bocadinho, mas está... Abri o plugin tô... agora, quando é que aparece? Uh, não tem muita, já. Yeah. Então dizes tu... Eu ainda estou a explorá-lo Atenção, mas tu podes criar vários, vários synths Qual era a tua pergunta que eu não percebi, desculpa É se podias uh, uh, Tens macro processar, processar o som output, nem né? multibanda Como o multipass se, Multibanda? Ah, Sim. ok, ok se Podes fazer split disto em várias bandas Podes Podes fazer, podes fazer Podes fazer isso em várias bandas. Tu tens que arranjar um utility. Eu ainda não explorei essa parte, mas eu... Como tu tens outputs independentes para cada um deles. Ou seja, neste caso, eles estão todos em, em, em série. Estás a ver? Yeah, yeah, eles yeah. estão todos em série. Mas tu uh, disseres que um deles sai para o outro sítio. Podes fazer o roteamento do áudio para um auxiliar. Yeah. Estás a perceber? Estou, estou, estou. Pronto. Yeah, yeah, tô, tô, tô. Pronto. Epá, estes gajos foram espertos. Eles viram o que é que havia no mercado e... E foram à procura de preencher algumas lacunas. Agora, no que toca a, a, a, a filtros e a, a processamento de efeitos, por exemplo, se eu escrever só aqui uma cena, por exemplo, vou criar um patch novo, só para tu perceberes se conseguires ouvir. Se eu tiver, por exemplo, um oscilador normal, ok? Uma sine wave. E vou deixar uh, Sunwave com algum ataque, e pouco release, e tu podes controlar aqui também... Uh, pá, é igual, esta parte é toda igual. Mais amplitude, curtinho, só para, ter, só para tu ouvires o reverb. Se eu puser um reverb, este, este oscilador pode sair para qualquer uma das lanes. Lane 1 só, lane 2, 3. As lanes estão agregadas umas com as outras. Ou seja, da 1, se tu reparares quando eu toco, vai sempre para a 2 e para a 3. Mas eu posso dizer que este só vai para a 3. Já não passa pelo 1 e pelo 2. Ou seja, aqui já podes processar à parte só este oscilador. Yeah, ou seja, tu podes inserir filtros logo aí à entrada e multivanda logo. Mas aí. só para tu perceberes, este vai para o master nem passa nas lanes, vai automaticamente para o master. Tens a opções yeah. de roteamento dele são muito afiches. Mas no que toca a reverbs, por exemplo, este reverb que, traz, que ele traz o disperser Mesmo que tu mexes no dampening ou nas primeiras reflexões, Sim, o próprio som do reverb é yeah, um bocado. É... Pá, não gosto muito, mas estou a gostar porque metes à parte das as cenas. Bem, siga, é só para dar uh, outras opções de, de synth. Yeah, synth. Yeah. Pá, pronto uh... Este era o som que temos. Isso atistos. já está tudo automatizado. Uh, Ou foste okay. tu com o, o modulator? Fui eu com... Não, não. O que é? A abertura do filtro? Sim. A abertura do filtro só é que estou a fazer manualmente. Hum. Então. Pau, também meu. Não se esqueçam que podem mudar a velocidade da modulação, né? velocidade? Tudo no autofilter. Ah, ok, ok. Estão a ver? No autofilter aqui, a velocidade, ele está sim, sim, sim. Está assimcado tá não né? uh, é? Podemos mudar a forma de onda. Aliás, sim, sim, mas calhar a malta que não, não percebe o que nós estamos a dizer. Está sincronizado ao BPM do Ableton Live, ou seja... Exatamente, a 140 BPM, que, é que é o BPM do projeto. Ok. Yeah. Uh, pá, pronto. O E é, variações que a gente pode fazer logo. Bem pessoal, alguém tem perguntas? É que não tarda muito, temos que, temos que dizer ao Hugo, pá, olha, muito obrigado por ter estado presente. Eu queria mostrar-vos também como fazer um... O que eu gosto de chamar um riso espacial, vá lá. Hum? Um riso espacial. Ok, ok. Tu, vou, vou ficar que sentado é, a ver. Que é um bocadinho... vá lá, acho que a gente ainda consegue. E tudo dentro do círmum. Vou tentar fazer tudo dentro, tudo dentro do círmum. Pessoal, é... 47 follows. Faltam 3, por amor de Deus. Chamem a família. Está tudo em casa. Quer dizer, faltam 3. Follow goal: 50 3. <risos> então, então, continuando aqui. Ou seja, foste buscar aí um sample de uma cena, não é? Não, isto isto foi só para bocar os que pus aqui para poder usar, mas vou buscar o ser. Ok, ok. Então, vamos usar uma forma de, um de, de dente de serra, que é esta. Vamos pôr assim um bocadinho mais tipo e vamos já abrir o gás do estéreo, ok? Como é que a gente faz isso? Usando o unísono, ou o motor do unísono das vozes do CERN. Vou-vos mostrar... De começar a aumentar aqui o uníssono. Cá está ele. Ou seja, o que está verde é o que está no canal central oh. e o que está vermelho é o que está vermelho. É site. Que está no Exatamente. <coughs> Se eu abrir o cutoff... Já agora era interessante fazer uma cena que corta, corta lá o uníssono, deixa só uma voz. E, e, e toca numa nota tipo dois, duas oitavas acima, estou a perceber porque é que este. porque, é que, porque é que este. dá old, Podes dar old aí no Spectrum, dá a nota e fazes old lá em cima, só para a malta ver. A... old, old, ah. aí yeah. conseguem perceber a quantidade de harmónicos que existe numa sawtooth. Comparativamente é. com uma sine wave, agora faz lá uma sine wave, desculpa lá estar... Não, Isto é boa, um boa, princípio, boa. Básico do, do, do princípio básico de síntese, princípio básico, essa sine wave é meio... É meio... Uma Ró mesmo. Isso. Agora vejam a diferença... Mesmo assim está com informação ah, que não devia estar. Então, não. <risos> de onde é que vem esses termónicos? Não sei, não sei. Ah, porque tu tens o span no final, não é? Tá a passar por processo e pelo saturador, yeah. etc. Pronto, o whatever devia ter só uma linha, ok? Então não, não não existiria mais harmónicos, é a onda mais pura, mais básica que há. É só tu se não, já é um matematicamente já tem muito mais harmónicos. Bom, whatever. Era só aquela explicação. Peraí. É porque está a passar no processo. Não tens esse ser uma passar no Não, o não, processo não tem, não. do Ableton no teu master Não, não, está a ir diretamente para... O master não tem nada, tem um limitador que não está a ser usado, tem este spiral Não, tira lá o spiral, eu não sei o que é que isso faz E o limitador? É. Pode Muito ser bem, essa sine wave analog, pode ser essa sine wave. Se usares o oscilador do sub acho que é, é interno. Ah, boa, boa. Yeah, cá oh, está. Pois pronto. pronto. Desculpem lá esta harmónica aqui, mas estava a te cair. <risos> <risos> é, é, é, é isso, é isso. É é é é é então vá, continuando aí na cena. Voltar outra vez à dente de serra. Aqui é este aqui. Pá, o David mandou uma serra, continua lá. Mas o David mas mandou... Eu tenho medo de pôr isto a tocar aqui. David, o que é isto? Então, voltando outra vez, ligar o filtro, para lhe cortar um bocado esse sermónico. E mandar o unistema para cima. É e <risos> era a ideia usar um modulador, o que é que se passa? Não, não, o, continua, já, já te vou explicar, não te queria atrapalhar, o, o, o David mandou uma cena para o Discord que tu podes ouvir, que é para eu meter de vez em quando diz, em, deve ter sido ele que fez, tem um pitch na voz diz o Boss. <risos> <risos> Nossa. Muito bom! Muito de vida David, <risos> Muito bom! Ainda estás aí, David? Estás todo louco? Aqui estou a usar o LFO1 no fundo para fazer o filtro, a abertura do filtro. Vamos descer um bocadinho o filtro para ser. E abrir um bocado o modulador. E agora, outra vez o mesmo exercício: atribuir o mesmo modulador à ressonância. Também podemos começar a brincar também com o nível da FM. Vou usar exatamente a mesma forma de onda, que é para não haver confusões. FM. usar isto sim e agora usar um exatamente mesma como como foi a com o macro usar um Reverbzinho. Estás a ver? Esse reverb eu já gosto. Eu gosto desse gajo. Pá. Esse Aliás o Exfer, eu acho difícil falo com o gajo porque ele faz parte do grupo do, do fórum do Reaper e há, e há muita malta do Reaper que, que ele mete lá antes de lançar um update a, ao, ao Serum e outro software dele que ele mete lá para a malta testar e o gajo é um fixe. Pá. O, o gajo da, da x é um gajo muito bacana. O Duda. Ya, yeah, o Duda. O Duda, yeah, é o, pá e o um sintetizador, é assim, tudo o que o Exfer faz é muito bom. Yeah, é quer, fixe, seja aquele, quer seja aqueles plugins de, do nada, como por exemplo, se tem um plugin que é o um filtro da DGM, que é uma, uma mesa da Pioneer para DJ, não sei se já usaram esse filtro, vale muito a pena, a sério. É? é um plugin, yeah. Mas é yeah, cat é um cutoff só que é, é, é, bi, é, é, é biposicional, não sei se é assim que se diz. Dos dois Corrismo, polos. O é. Exatamente, okay, ou seja, é um viras para pa a direita é um IPS, vírus para pa a esquerda é um low pass. Ok, é um, é um SV, SV, SVF, que é um State Variable Filter, é um filtro de estado variável. É isso, é isso, pronto. É, uh, epá, e funciona também o filtro, estás a ver? Também tem aquele 8-bit shaper, não sei se já viste, também é free, que é não, um... Não, esse não conheço. Eu vou deixar o não. site aqui de Exfer. Pessoal, nós não estamos a vender nada de Exfer, atenção. Mas não, nós não, curtimos Exfer tô... e curtimos o Duda. Yeah, epá, são plugins muito simples, meu, com um desenho de se interface ex... sempre excelente. É, se tarde, quiserem experimentar bom. a demo deste sérum, é neste site. Ah, está muito longo, é fixe, é fixe. O próprio LFO, a curva dele, cria esta. Yeah, até podemos fazer assim à deda, né não é? Porque o... o Serum permite fazer este multiple... Yeah. multiple... Se aumentarmos aqui a duração, vocês percebem que efeito é que pode ter. Pronto. Mas vamos manter as coisas simples, quero que eu... Ya, ya, ya, ya, Ou seja, no fundo, ele está a automatizar a abertura do filtro e a quantidade de, de mix do reverb. Pá, pronto. Ah ok, sei, isso é aqueles... como é que tu os chamaste no início? RISER? Não. É um RISO ESPACIAL. Por RISO ESPACIAL. É mas usa-se é bem é o DRUM. Mais rápido mas usa-se. Não, não, não, no drama usa-se o riso, que eu posso demonstrar também a seguir como é que se faz. Ok. Mas Eu, eu chamo-lhe riso espacial porque é, uh, tanto o riso normal, porque é o riso é um baixo que foi utilizado, é um drama baixo, é um baixo sintetizado, uhum. uh, tanto o riso como, como esta versão do riso que eu fiz, que eu chamo riso espacial, ele uh, é a forma de onde a base, a base é sempre é igual, é sempre dentro de de serra. Yeah. Isto vai ser também é para efeitos. Se eu der um acorde então é maravilhoso, não é? Como estava a dar. Não É fixe, meu. É, é um é clássico. Como pede e como, transi... como efeito de transição, muito yeah. fixe. Por isso é que eu, por isso é que eu lhe chamo o riso espacial, yeah. né? mesmo que, para dar, para dar acordes se eu desligar a modulação do filtro… olha se eu desligar mesmo o filtro… Exato. Pronto, é, um bocado, é um bocado over the top, mas, mas, mas é, é um som muito difícil para começar, não é? Pá, isto é engraçado que isto vai lagando à medida que, vamos, que a cena vai acontecendo, mas… Yeah. Yeah, yeah, e agora, yeah. aproveitando o tempo que nos falta, eu mostro o que é que é o ok? Vou deixar este aqui que é para depois passar-vos os. os e não te esqueças de os... guardar essa rack para a gente partilhar com a turma lá no Discord. Yeah. Partilha Exato. tu, partilha tu. Exatamente. Um, yeah. Como é que eu hei de fazer? Como é que eu faço isso? Okay. Deixa-me só testar uma coisa rápida aqui. Eita leite... Ok. Deixa-me só testar aqui uma coisa, rápido. Ver se consegues exportar para lá? Sim, ver se consigo pôr diretamente lá. Uh... <coughs> Olha, a Mariana está a fazer uma pergunta. Hugo, como é que depois lidas com toda essa informação estéreo mais à frente? Ou seja, depois do processo criativo, quando chegas a mix e tal, como é que tu lidas com essa... Eu percebo que a Mariana está, está à procura. Yeah. Um, eu percebo a pergunta da Mariana também. Um, Mariana, é muito é voltarmos àquilo que a gente também já falámos várias vezes, né? usar o processamento de é? para podermos controlar onde é que essa informação estéreo está, a que nível é que essa informação estéreo tem, isso também se afeta muito é? o, a, nossa, o nosso, a nossa soma, não é? o, o mono, não é? a soma e o mono. Neste caso, eu já sei que isto vai afetar boé a soma mono, ok? Who cares about mono? Pois <risos> <risos> que a é... momento, é que neste momento né, não é preciso, é preciso preocupar-nos com mono, não é? É, na realidade é, porque não vamos pensar nas televisões mono antigas, temos, temos telemóveis, temos montes de… há malta que só vê cenas no telemóvel, por exemplo. Yeah, é verdade, e nem todos mas... os, os montes de telemóveis têm muita... Uh, speakers é mono, não é estéreo. Bom, já vai parecendo muito em estéreo, mas... Temos e que nos preocupar posso... sempre, Mariana. Temos que nos yeah, preocupar é. sempre. Mas às vezes, a fora é, pá, de eu... fase faz parte. Yeah, pois muitos equipamentos até têm a sua magia. Muitos equipamentos de hardware, ok? Têm muita sua magia exatamente por causa de certas diferenças de fase que impõem o som, não é? Right? Sabes bem disso, tu é que és o crono do hardware? <risos> eu, pá, não, eu, eu fui-me habituando, eu, eu quando comecei nestas coisas todas, preocupava-me muito com a fase, fase. Eu preocupo-me com a fase quando estou a captar uma bateria e ter todos os microfones a tentarem, eu sei que vou ter overheads e salas com completamente noutro sítio, porque aquela fase, aquela distância que existe na onda, quando estão a ver, é calculável, tem a ver com o número de metros que esses microfones estão afastados da fonte. Yeah, yeah. E esses todos efeitos psicoacústicos fazem parte, não é? Yeah, yeah, eu digo yeah. psicoacústicos porque se tornam psicoacústicos, na, na realidade. Às vezes, de uma, um bombo que tem dois micros e a malta, ok, este, eu obrigatoriamente tenho que pôr isto fora de fase. Talvez não. Às vezes, se calhar, soa bem com aqueles determinados Sim. pontos fora de fase, às vezes não é um todo, não são 180 graus fora de fase, às vezes basta que só uma determinada gama de frequências esteja em, em fase invertida, mas aí tens um, cor, um plugin da Voxengo com o cor, cor, é, Coralometer, cor exato. Coralometer yeah. Yeah. e tu consegues analisar no espectro um todo qual, qual é a gama de frequências que está... Está fora de fase. Está fora, pode ser só na zona baixa. Pá, claro que vai depender muito, mas na música, neste género em que estás a mexer bastante com fase, aliás, tudo o que nós fizemos aqui de manipulação, que o Hugo fez, aliás, tem a ver com manipulação de fase de uma onda. Portanto, vais chegar a um ponto que tu vais ter 30 cintos. Com. Tu tens é que aproveitar o que realmente é mono, é mono. Não é? Tu é. não vais. Pá, podes crer que em setério, mas. Tu, no final da tua história, tu podes ter um plugin da 1, eu posso mostrar aqui. Um plugin da da 1 que é gratuito, que há um que se chama Stereo Stereo Control, a um Stereo Control. Eu, eu ia te fazer review deste plugin, eu vou pôr aqui em frente ao Hugo só para tu veres. Vais aqui, procuras. Tu consegues. Aliás, eu não tenho que mostrar aqui, posso te mostrar na dó Deixa eu ver. E entretanto temos um convidado. <risos> Que cheira muito de da boca. Uh, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu até tenho o cinto. Deixa eu ver se eu consigo com este cinto mostrar aqui. Desculpa. Vai ser rápido que tu estavas aí no processo e a gente. Pronto, coisas que estão em estéreo. Não, é, não interessa o se tu meteres este a um estéreo control numa determinada fase da tua chain da tua cadeia eu vou deixar o span depois para tu veres o span vai ficar ali e este está default, não está configurado como o que tem o dele Eu tenho no monitor se eu utilizar a parte dele que diz manter, safe base ele tem um filtro de crossover que vai manter em mono tudo abaixo dos 150 por exemplo, percebes? agora se eu utilizar o meu default do mid -side. e este bug é espetacular este bug gráfico está fiz espera aí olha olha a diferença safe mono daquele conteúdo que estava em estéreo a começar a aparecer no estéreo e tu se aumentares esta frequência de crossover do que é que está em estéreo tu vais começar a deixar de ter aquela informação no estéreo Portanto, tens montes de ferramentas, esta é gratuita ainda por cima, que tu podes utilizar para controlar a tua cena estéreo. É tipo Utility, não conheço... Utility? É, é, é. Utility do Ableton. É. Ah, e o Ableton... Uh... O Ableton tem Utility. Pronto, tenho. fixe. Então, estás a ver? Está aqui. Nada, obrigado a ti por estares aí, já é a segunda vez que aparece vou-te dar um Moderator no canal. Se eu chegar ao utility do Ableton... Não consigo ver maior... Pá. Vou baixar... Ah, consigo sim... Peraí. Faz lá... Exatamente, é isso mesmo... fiz o utility... Olha, estás a ver? Nem tens que sacar nada se já tens o Ableton só para isto um bocadinho mais alto, isto também para... Até, até porque na fase final, se tu passares um filtro, passa alto, acima dos 20, aos 20, muitas vezes, não é para tu ouvires nada, é para tu evitares que vai assim, quando vais para um clube, com o teu som, que evite que vá lixo para os amplificadores. Yeah. Os amplificadores estão a receber este sinal. E se tiver informação subsónica a mais, abaixo da, da frequência de crossover, pronto, hoje em dia também os sistemas estão completamente preparados para, para esse tipo de problemas, pois já existiram muitos, mas de antes acontecia muito. Chegares a um clube com o teu som, eu não, nunca fui DJ, nem sei nada, mas o Hugo sabe disso perfeitamente, das produções que levas tu de casa, acabaste de fazer, vais tocar a, à noite para uma malta, não sei o que, e chegas lá, mas o sub em casa estava a sua ficha, aqui está uma sua da mal pode ser do sistema ou como pode ser da produção que tu não tinhas como medir e ter um, um, uma componente visual como hoje em dia temos né? temos tantas ferramentas gratuitas que podemos usar por que não Dá lhe master pronto eu usei agora o outro LFO o segundo com uma forma de onda sinusoidal vou lhe dar aqui também no catálogo ou seja, o catálogo está a ser modelado por dois modeladores, não é? pelo yeah, LF1, yeah, yeah. Lf que é um LF1 mais lento e outro que é mais rápido. Pronto. Até podemos dar um atraso, não é? Que ele tem aqui um delay e um rise. Se a gente meter o delay e aumentar uns segundo, só um o só entra mais tarde. Uhum. Então um rise, exatamente, que vai fazer... Peraí. Pronto, pequenos truques de modulação. Yeah, yeah, yeah, pequenos, yeah. pequenos truques, pequenos truques mesmo. É? Pá, são coisas que a gente podia continuar a horas e horas de volta disto. Yeah. Pá muito provavelmente não vai ficar por aqui o convite ao Hugo porque esta cena do Sound Design é uma cena altamente pessoal sigam o Hugo no, no Facebook Scalator Music, já deixei o link posso deixar outra vez, deixa eu ver se é este não este é Dexfer mas mais acima já meti no chat uh, tens mais algum link que queres deixar Hugo? Ah, podem seguir a minha página de artista no Facebook mas eu aí. eu não, não sou muito moço de Facebook agora <risos> está-se bem Pá, nós vamos ter mesmo que ficar aqui pela streamer mas se vão embora porque nós vamos dar raid a um canal pessoal nós vamos dar raid a um canal e aliás eu é já vamos entrar live dentro de um canal de outro streamer e esperem, fiquem atentos porque o que estás aí a acompanhar ele vai se assustar uh, oh. vamos a entrar em pânico start raid O que é que se passa? Nós estamos a dar, <risos> nós estamos a dar raio a um canal que é de um rapaz pá, que faz, é produtor também e faz umas cenas muito a fixe. Ah, é o Nuno? Não, não, é o None of Many. Ah, ok, ok. None of Many. None okay. of Many. Se puderem, não. deem sigam aí. Okay. Vou deixar aí a minha página. Então... No Discord. Pronto, pá. obrigado, Pedro, mais uma vez. Meu, obrigado eu, mano. ficasse bem, é uma boa forma de passar aqui o tempo, falar com o pessoal. E é altamente, meu. Mostrar a truques. Eu vou estender também o convite a mais pessoal, que, tu, que também está tá interessado em mostrar algumas técnicas. Também para ti, para tu, para tu teres mais pessoas também. Sem <risos> ser só eu, sempre o request. Claro, meu, olha, o, e o, já o, agora aproveito pode... para dizer que na sexta-feira vamos estar aí com o. Com o Rafa. Yeah, ganda, Rafa ganda Rafa, vamos estar aí com o Rafa. Yeah, yeah, yeah, vai ser muito fixe. Portanto, vai ser fixe. Agradeço imenso a vossa presença aqui, espero que tenham curtido. E, e obrigado, Hugo, a sério. Tá bem. A cena a do gente... sound design é incrível, mano. Yeah. A gente volta a este assunto depois, quando tiveres aí para a semana, se quiseres. Tranquilo, na boa. Vou se tiveres à vontade assim, com isso, eu estou, mesmo. Está-se yeah, yeah, yeah. bem, pessoal? Então vá, grande abraço. Faça um raio de Yonan e obrigado ao Hugman. Vá, exato,